Eu acho que esse, esse negócio dá muito dano. Você tem que chegar perto do início do.. Já passita de mim. mi. Ah, ah mentira, velho. Levo dano pra esses bichos, cara. É uma tristeza todo dia. Lado. Ele aumenta muito seu dano, só que quando você tem que ficar dor e ser parte de. Baixo. É, então. Não, mas leva dano. Deixa eu jogar mais. Por que não? Né? Temos que.. E gerar empregos aqui no Brasil, sabe? Ah, vem, tá de brincadeira comigo, chega. Eu tô cometendo suicídio demais. Eu fazia isso no... quando eu tava jogando, realmente. Eu cometia suicídio toda hora. Por causa de umas bobeadas assim. Aquele bicho eu sei que não se mexe, então tô feliz. O que importa é. Vamos pegar o item aqui? Não, não, não. Água, não é é Aqui a água não mata. A água mata do outro lugar, velho. Aquela outra água tinha o quê? Aquela água não deu oxigênio. Não é água oxigenada. Água mineral, né? Não é água mineral, é água salgada. Água salgada mata as pessoas, né? Você sabia disso? Hã? Sei. Olha ah? isso aí. Esse daqui, ó. Eu achava estranho, porque eu achava que o, meu, o cordão tava mais alto, né? O que é aqui? Aí é o lugar você vai comprar um. É ah, sei, é daquela cutscenezinha. Aí pra aquele lado é o. Fr... É o. Fa... Fa... É aquele negócio aleatório. É. Que é fácil. Que é o boss mais fácil. Ele tá com um negocinho parado. É você usar dois negócios daquele. Um de ataque rápido. Eu não sabia que pra matar um boss e ele matou... É, velho, eu fiquei sabendo quando eu fui ver o vídeo de um cara. Ele matou o primeiro boss com o Nehit. E, e aí. É, ele matou com o NeyHit! Não, ele realmente <risos> matou com o Nehichi. Ah, velho, é mó triste, velho. Eu não consigo matar os caras no UniHeat. Esse bicho é chato demais. Deixa só esfaquear essa cabeça desse cara. É o ataque e com pouca vida. É mó estranho. É então. <risos> tá de brincadeira comigo pra ver o seu próprio. Ah, meu Deus, já veio uma flash errada, velho. Esse negócio errado aí. Eu perco uma life, cara. Eu tenho que desistir desse negócio. Essa vida de. É, velho, essa vida de venda nas pessoas é muito triste, cara. Calma aí, eu quero ver uma coisa. É eu... esse cara é diferente Não, é sempre esse cara aqui não, não. É sim, Mas quando você conversa com o esqueleto Ele aparece também Não, quando você conversa com o esqueleto Ele troca, ele troca Não, aquele esqueleto do começo do jogo Ele tá aí, se você conversa com ele Não, tá do lado Ah, velho, não Ah, não É um, é um sino, só que ele tá destruído Calma aí É, que estranho Já, mas meu, No meu tava construído Com, Tava inteiro Pra mim tava, não sei Estranho, vou descer assim Ai. Ah, hum. É hum. Do Liverpool, amanhã. Ah. É, o importante é zerar o jogo, não se pura da de dar demorando Não, não vou pegar 100%, pegar 100% é só normal 100% no difícil é suicídio, cara É... Vou ter que demorar demais vou Demorar demais Ah, não, tá de brincadeira comigo. Ela volta por cima. Ah, não, mentira. Olha isso, meu, meu... É um negócio errado muito... Eu erro muita coisa estranha, velho. Calma aí. aí! só passa com dash. Aqui só passa com dash? Não, não, só passa. Com dash. Só passa com dash. Calma aí, meu filho. estou. Explorando Desce pra salvar o jogo véio. Onde? Aí, vai pra lá Quebra essa parede Como quebra? Você ah, velho, que ah, eu nem sabia que tinha Os negócios, velho, tô louco O negócio é só você dar um Primeiro hit que você mata esse bicho Ele vai andar pra frente Ah, velho, essa parede Ah, agora faz tudo sentido Só que não Ela ah, dá dois hits, esqueceu? Ela dá dois hit e se defende. Que bom que tu salvou, né? É Que bom que eu sabia dessa batalha. É, que bom, né? Vai, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira. É, nem ligo. É, ele vai te não, não. Ah, então vou ter que matar esse bicho, que bicho. É. Nem vai precisar? Não, precisa não. Por que Aqui, nada. Burgou demais, Hauer. Usa esse item. Usa esse item pra dar muito dano. Boa, Hauer. Olha ele dançandinho ali, ó. Dançandinho. Derrotou sem, sem levar hit. Filho é, escasso. É muito bom esse daí, equipa. Lança uma poderosa explosão de energia. É um. Bota no lugar do negócio da vida, que te, te dá vida. Colocar um lugar que B. Tá, eu comprei, então... Muito feliz. Eu... Nossa, feliz pra Primeiro fragmento, né?